Foi apenas há um ano que estivemos em debate na campanha para as eleições que elegeram este Parlamento e, na altura, o primeiro-ministro António Costa pedia uma maioria absoluta porque dizia era garante de estabilidade, que é bom da história é que ela traz sempre a resposta. Um ano depois sabemos que o governo mais instável de António Costa é o governo de maioria absoluta. E não é por acaso, o deputado Bernardo Blanco há bocadinho dizia mesmo isso, nem o governo da Jeringonça foi tão instável. Não é por acaso é que antes, atenção à exigência do diálogo e da negociação entre partidos diferentes, mas com um acordo escrito, do que uma maioria absoluta, fechada sobre si mesmo, em que a instabilidade é mais interna e por isso mesmo mais oculta, mais difícil de entender e mais difícil de gerir, do que aquilo que está à vista de todos na pluralidade da democracia e do Parlamento. Portanto, um conselho ao PS e ao Governo, se estão seguros da vossa maioria absoluta e a têm, não falem tanto nela, porque quando se fala muito numa maioria absoluta, transparece a insegurança e eu acho que vocês deviam até fazer uma moratória em relação a esse, essa espécie de encantamento permanente da fórmula da maioria absoluta, a ver se ela vos descansa de alguma forma. Porque nota-se a ansiedade e porque aquilo que o PS deve fazer é governar como se não tivesse maioria absoluta. Deixar o Ministro das Finanças ser ouvido aqui no Parlamento, aceitar a proposta de comissão de inquérito do Bloco de Esquerda, aceitar a proposta de revisão constitucional do livro de audição prévia de Ministros e Secretários de Estado nesta Assembleia da República, mostrar que se aprende de facto com os erros é mudar qualquer coisa a seguir a esta crise política séria porque o Governo... O governo passou. Muito obrigado, Sr. presidente. obrigado para